Continuando com a nossa discussão da termodinâmica, a próxima quantidade fundamental que a gente precisa falar é justamente do calor. Então, eh, o desenvolvimento da ideia do calor eh, levou muito tempo né, para se, se chegar à conclusão do que, que realmente era o calor, quer dizer, inicialmente se pensava que a substância tinha, que cada material tinha uma substância que se chamava calorífico né, e que essa substância fluía de um corpo para o outro, né? na medida que eles estavam a diferentes temperaturas. Com o tempo, no, no início do século XIX, 1824, 1830, começou a convergir as ideias de energia. Né? Então, numa série de, de trabalhos, né? por exemplo, do, do Joule, do Helmholtz e, e de outros, ficou claro... Começou a ficar claro, digamos assim, o que que era energia e que calor era uma forma de energia, né? Então, com o passar do tempo, começou a ficar mais sensível, né? Mais claro que calor era energia em trânsito, devido à diferença de temperatura. Então aqui na termodinâmica a gente vai falar principalmente de calor e trabalho, certo? Quando eu empurro um objeto, imagina que eu aplico uma força num objeto e acelero ele. Eu estou transferindo energia para esse objeto, né? como a gente já falou lá na mecânica. Né? Eu estou transferindo energia para esse objeto na forma de trabalho, então esse objeto está ganhando trabalho. Então, eu estou transferindo energia na forma de trabalho por causa de uma força aplicada. Então, esse é um tipo de energia que eu posso, uma maneira que eu posso transferir energia para o objeto. O calor é outra forma de transferir energia para um objeto. Quer dizer, eu tenho um objeto a uma certa temperatura, eu coloco ele em contato térmico com o objeto a uma temperatura inferior, e então, um transfere energia para o outro, na forma de calor Então Calor é a energia sendo transferida Certo? Por causa da diferença de temperatura Então eu não posso falar Por exemplo Ah, tal objeto Tem tanto de calor Quer dizer, o calor não é Uma, uma propriedade do objeto Esse objeto pode ter calor? Não Ele pode transferir calor para outro ou receber calor de outro por causa da diferença de temperatura da mesma forma como trabalho lá na mecânica eu não dizia ah tal partícula tem tanto de trabalho porque não é isso não é uma característica da partícula do sistema é uma característica do processo pela qual ela está passando então é importante a gente é, notar essa diferença né? a gente diz então por exemplo quando eu falo de temperatura eu posso dizer, olha, essa bolinha tem determinada temperatura. Essa temperatura está refletindo qual é o estado térmico dela no momento. A gente chama isso, né, como eu falei rapidamente no, no vídeo anterior, de variável de estado. Por quê? Justamente porque ela está me dizendo qual é o estado da partícula e porque eu preciso... Eu eu posso usar ela, ou ela é uma coisa que eu posso associar com a partícula. Outro motivo para a gente chamar dessa forma é que a temperatura só depende de como a bolinha está agora, no presente estado. Não depende de como ela chegou até aqui. Por exemplo, eu meço a temperatura de uma bolinha, 35 graus Celsius. Isso está me dizendo qual é o estado dela agora. Não interessa se ela chegou a 35% sendo resfriada de 90% ou se ela chegou a 35% sendo aquecida de 20%. O histórico físico, digamos assim, dos processos físicos pelos quais ela passou, não interessa, só interessa o estado atual dela. É muito diferente do calor ou do trabalho. Não são variáveis de estado. Por que, que não são variáveis de estado? Porque num determinado instante, a quantidade de calor que um corpo recebeu depende de qual foi o processo termodinâmico pelo qual ele passou até chegar no presente estado. Então, essas não são variáveis de estado. Quais são as variáveis de estado? Pressão, volume, temperatura. Tem uma outra variável de estado que é a energia interna a gente vai falar mais na primeira lei. O que é energia interna? Olha, imagina que eu tenho um gás confinado em um recipiente. Se eu somasse todas as energias de cada uma das partículas, vou, vou chamar de U como a gente usualmente chama, né? Se eu somasse todas as energias, certo? Então, vou botar aqui simbolicamente a energia de cada uma das partículas, eu teria uma energia total do gás. Então a energia interna é uma variável de estado. Me diz qual é o estado atual daquele gás, por exemplo. Tá? Então, bom, com relação, então continuando, vamos falar um pouco mais do calor. Né? Uma das coisas importantes da gente é, trabalhar com a ideia do calor, né, com relação a uma substância ou com outra substância, é o que a gente chama de capacidade térmica. é a seguinte medida, olha, <coughs> imagina que, vou, vou mostrar é, só para desenvolver o argumento, digamos que essas duas, esses dois objetos, essas duas tampas são feitas de material diferente, esse aqui é feito de, de plástico, esse é feito de, de aço, certo? Digamos que eles têm a, são, têm a mesma massa, são idênticos, mas são feitos de materiais diferentes, se eu transfiro o calor para esse, se eu transfiro o calor para o verde, transfiro uma certa quantidade de calor. Ele reage a essa transferência de calor com uma certa mudança na temperatura. Certo? Eu transfiro energia para o objeto, o objeto muda de temperatura. Se eu faço a mesma coisa com o preto, eu transfiro a mesma quantidade de calor, ele reage de forma diferente. Quer dizer, ele vai ter uma mudança de temperatura que não é igual a do verde se os dois são feitos de materiais diferentes. Então, a gente mede essa reação, a transferência de calor, como sendo a capacidade térmica. E o nome tá, diz, tem a origem justamente enquanto ele consegue de armazenar ou de energia ou receber de calor sem mudar a temperatura. E a gente, então... Tendo transferido uma certa quantidade de calor Quanto que esse objeto Vai ter a sua temperatura aumentada É um C maiúsculo Então Esse C, por exemplo, as unidades do C Está me dizendo Joules por Kelvin ou joule por Celsius Ou joule por Fahrenheit Mas um, um sistema internacional joule por, por Kelvin Que significa quantos Joules eu tenho que transferir Para esse sistema Para cada grau que eu, que eu quiser que ele aumente certo? bom, claro que um sistema pequeno vai ter uma capacidade térmica menor que um sistema grande, se os dois são feitos do mesmo material então a gente também costuma é, falar na capacidade térmica ou no calor específico que é a capacidade térmica por unidade de massa Também, por exemplo, na química se usa capacidade térmica molar, que é por número de moles, e assim por diante. Né? Mas então o calor específico, que é um C minúsculo, é a mesma capacidade térmica, só que eu também divido pela massa. Justamente para não levar em conta o tamanho do, do sistema. Então o calor específico, as unidades do calor específico vão ser Joule por quilograma por Kelvin. Um valor característico, bom, uh, um dos trabalhos fundamentais do Joule, né, do, do James Joule foi mostrar que calor era uma forma de energia, ou calor, trabalho e energia eram a mesma coisa. Na época se media caloria, se usava caloria para medir calor, se usava Joule, claro, não tinha esse nome na época, mas se usava outra unidade para medir trabalho e energia. O que o Joule mostrou num experimento importante que ele fez foi a equivalência entre trabalho e calor. Quer dizer, os dois são a mesma coisa. São, são só formas diferentes de energia. E nesse caso, ele estabeleceu que uma caloria era 4 Joules. Então, na verdade, claro, eu estou usando unidades modernas, né, unidade de energias, a gente usa essa agora em homenagem a ele, mas a ideia era essa que ele estabeleceu, ele colocou, pegou um recipiente isolado, termicamente, certo? Botou umas pás dentro de um fluido, estou falando de maneira bem simples, né? botou um peso conectado a essas pás e aqui botou um termômetro. Ele fez isso em 1822, 1824, então imagina a dificuldade de fazer um instrumento com essa precisão na época. Né? Na medida que o peso descia, ele podia calcular a diferença de energia potencial, que era o trabalho realizado pela força gravitacional, lembrem? Esse trabalho movia as pás, o movimento das pás produzia um certo aumento de temperatura. Então, o trabalho estava sendo transformado em calor. E daí ele mostrou que trabalho e calor estavam relacionados. Tá? Então, é, voltando aqui ao calor específico, quando a gente mede o calor específico, Na verdade a gente está medindo uh, alguma coisa muito importante da estrutura interna daquele sistema Porque se eu tenho dois sistemas que aparentemente são do mesmo tamanho, tem a mesma massa ou, ou coisa assim Eu transfiro energia para o primeiro Essa energia foi absorvida por ele na forma de energia interna Eu transfiro energia para a mesma quantidade de energia para o segundo esse responde de uma forma, esse responde de outra forma. Quer dizer, esse aumenta muito de temperatura e esse aumenta pouco. Isso significa que a maneira como a energia está sendo armazenada dentro desse sistema é diferente. Quer dizer, o sistema é intrinsecamente diferente internamente. A maneira como as moléculas estão organizadas e assim por diante. Né? Então, essa era uma das primeiras medidas que se podia fazer sobre a estrutura interna de uma substância, de um sistema físico, né? um gás, um fluido, um sólido, com relação à transferência de calor. Certo? Nessa época, mais ou menos, se estabeleceu uma referência para o calor específico, embora nas unidades que a gente não, não vai utilizar, mas o calor específico da água é uma referência, porque justamente a caloria... A unidade de caloria foi definida assim Quer dizer, o calor específico da água É uma caloria Por grama Por grau Celsius tá? Tem unidade que a gente não usa Porque no sistema internacional Deveria ser Joule por quilograma né? Mas isso aqui quer me dizer o seguinte Para eu elevar Uma grama de água Em um grau Celsius Eu preciso De uma caloria 4,18 joules. Para eu elevar 10 gramas de água em 1 grau celsius, eu preciso de 10 calorias. Para eu levar, elevar 10 gramas de água em 10 graus celsius, fazer uma mudança de 10 graus celsius, né? eu preciso de 100 calorias e assim por diante. Né? Nota que daqui a gente obtém justamente quanto que eu preciso transferir de calor para que exista uma certa mudança de temperatura. Do que que depende, como que eu relaciono Então O calor com a mudança de temperatura Através da massa do objeto E do que que o objeto é feito né? Quer dizer, como ele responde à transferência de calor Então Se eu quero uma certa Vamos pensar assim O quanto eu preciso transferir de calor Para um certo objeto ter uma certa mudança De temperatura Depende da massa desse objeto Depende do que, que esse objeto é feito. Vou dar alguns exemplos para vocês. De valores de calor específico. Então... Por exemplo, os metais cobre 0,9 quilojoule por quilograma Kelvin, né? mil então novecentos joules, né é, ouro zero cento e vinte e seis vidro zero e quarenta água quatro ponto dezoito né que é uma caloria então fazendo a conversão em Joules. O que, que isso está me dizendo? Por que eu coloquei vidro? E por que, que eu ainda coloquei água? Isso aqui são, são metais. Né? Os metais, nos metais sólidos, os átomos dentro desses metais, todos se organizam mais ou menos à mesma distância, porque as forças entre os átomos são iguais, os átomos são todos idênticos, as forças são iguais, os átomos, se eles são, se o metal é, é solidificado lentamente, os átomos se acomodam todos à mesma distância, porque isso vai produzir um equilíbrio de força. Então estou colocando de maneira simplificada, todos os átomos de um metal se organizam numa estrutura cristalina, certo? Bom, no vidro, o vidro também é um sólido mas é um sólido amorfo, quer dizer... os diversos átomos estão espalhados aleatoriamente... as ligações químicas também não são arranjadas de maneira uniforme... e a água, os átomos estão mais ou menos livres. Né? Então, quando eu transfiro calor para um metal... Ele, a única coisa que ele pode fazer com esse excesso de energia que eu transferi é movimentar esses átomos, certo? Ao longo das posições de equilíbrio que eles estão na rede cristalina. Então, por pouco que eu transfira de energia, eu vou notar um grande aumento de temperatura, proporcionalmente. Já na água, ainda essas moléculas na água, elas são todas não simétricas, né? Tem é, dois hidrogênios e um oxigênio. Né? Quando eu transfiro energia para a água, as moléculas de água podem fazer várias coisas com essa energia que eu transferi. Vibrar, rotacionar, translacionar. Então, só uma parte dessa energia vai poder é, ser medida macroscopicamente como diferença de temperatura. Então, eu consigo transferir muito mais energia para a água. Para o um mesmo aumento de temperatura do que eu posso fazer com metal. Certo? A gente é, vai falar um pouco mais sobre isso. Né? Mas então, de forma geral, aqui eu relaciono. Né? E isso aqui, o calor específico, depende da substância. É o que me relaciona a quantidade de calor, que é a energia que eu estou transferindo, com o aumento de temperatura que essa, que essa substância vai sofrer. É? Bom, vamos pensar, vamos falar um pouco de equilíbrio térmico, o que que acontece no equilíbrio térmico, certo? Então, que a gente falou no vídeo anterior, né, de maneira conceitual, vamos pensar agora o que, que realmente acontece? Imagina que eu tenho um recipiente isolado, quer dizer, não sai nem entra energia, tá? E eu coloco dois objetos, dois sistemas em contato térmico. O primeiro tem massa A, calor específico A, temperatura inicial A. O segundo tem massa B, calor específico B, temperatura inicial B. O que, que vai acontecer? O calor vai fluir de um para o outro, certo? Até que depois de um instante, então aqui eles, inicialmente eles estão assim, depois de algum tempo os dois vão estar a mesma temperatura. Que eu vou chamar simplesmente de T. Né? Nesse caso aqui, os dois têm a mesma temperatura. Bom, se o primeiro... É está a zero ou 10 e o segundo está a 30, qual é a temperatura de equilíbrio? É 20? Não. Depende da massa, do calor específico de cada um deles. O calor específico e a massa me dizem qual é a importância, digamos assim, térmica daquele sistema no conjunto. Se o A tem massa muito maior, calor específico muito maior, a temperatura vai tender a se estabilizar mais próximo da temperatura do A. Estou botando valores fictícios aqui só para a gente raciocinar, né? Se o B é maior e tem calor específico mais importante que o A, a temperatura vai tender a se estabilizar mais próximo da temperatura do B. Mas como eu descubro essa temperatura? Bom, a gente pode ver daqui dessa figura que a quantidade de calor que o A vai perder é igual a quantidade de calor que o B vai ganhar, então eu poderia botar assim, né? a quantidade de calor que sai daqui, o sistema está isolado, não interage com mais ninguém, tá só os dois isolados, então o que sair de energia daqui vai chegar lá, na medida que sai, começa a sair energia do A, o A começa a diminuir de temperatura e o B começa a aumentar de temperatura, então, enquanto houver diferença de temperatura, vai fluir calor do A para o B. Até que vai chegar um ponto em que o A está quase na temperatura, numa certa temperatura, e o B... Vamos falar assim. Deixa eu colocar... Fazer um, um gráfico das temperaturas com o tempo. Tá? O A está nessa temperatura, o B está nessa temperatura. Ou o contrário, né? como eu falei ali no desenho. Desculpa. assim Como o A tem a temperatura maior Ele cede calor para o B Então o B aumenta um pouquinho O A perde um pouquinho Ainda tem diferença de temperatura O A perde um pouquinho de calor Diminui a temperatura O B ganha um pouquinho de calor e aumenta E eles vão indo Até que vai chegar um ponto que os dois estão à mesma temperatura E daí a temperatura não muda mais E daí não tem mais transferência de calor Essa é a temperatura de equilíbrio é isso que eu quero descobrir. Então eu vou partir dessa suposição. Então, eu partindo daqui, né? Então, o que, que é o, o Q para ambos é isso? Que significa temperatura final menos temperatura inicial. Então para o A. Massa do A, calor específico do A. Temperatura final do A é o T, que eu ainda não sei. Temperatura inicial do A T A. Mesma coisa para o B. MB, CB, T, que os dois vão ter a final, TB. B. Bom, o que eu quero saber, o que eu quero descobrir, é esse T. Todas as outras quantidades eu sei, em princípio. As temperaturas iniciais, as massas, então... Com um pouco de álgebra a gente consegue isolar o T. Então vamos colocar assim. Agora eu passo todo mundo que tem T para um lado. né Então todo mundo que não tem T para o outro. Eu vou só... Assinar lá aqui de novo para ficar claro onde está a minha variável que eu quero determinar. Então vai ficar menos MACAT menos MBCBT igual a menos MBCBTB menos, passa para lá, MACATA. Todo mundo negativo, multiplico todo mundo por menos 1, coloco o T em evidência. Agora, então, passo aqui o parênteses dividindo e fico com a expressão que eu quero. Bom, essa é a temperatura de equilíbrio. O que, que essa equação está me dizendo? O que, que ela é? Essa equação, ela é uma média. Ela é uma média simples? Não, ela é uma média ponderada. Vamos imaginar, só para ficar claro, que A é igual a B, e, então, eu vou chamar só de M, e que CA, os dois têm a mesma massa e são feitos da mesma substância. Então, isso aqui fica MCTA mais MCTB dividido por mc mais mc corta o m em cada termo certo? aqui embaixo ficaria 2mc corta o m em cada termo corta o c em cada termo, então a média se as duas substâncias são iguais tem a mesma massa e tem o mesmo calor específico, a temperatura final é simplesmente a média dos dois. Se sair um de 10, o outro de 30, eles vão se estabilizar em 20. Se as substâncias são diferentes e tem massas diferentes, eu preciso fazer uma média ponderada. Lembra o que é uma média ponderada? Quando a gente dá... Pesos diferentes para as provas, por exemplo. A nota final é 3 vezes a prova 1, um, mais 7 vezes a prova 2. E eu divido por quanto? Isso mais isso. Isso é uma média ponderada eu estou dando pesos diferentes para cada termo. Isso é uma média aritmética simples. Os dois termos têm o mesmo peso, na verdade, um meio. Está né? subentendido aqui, um, um. Quando eu estou fazendo uma média ponderada, eu coloco mais importância para cada um dos termos. Por que, que, eu, que eu faria isso? Porque, olha, se o objeto tem mais massa... A temperatura dele vai ser mais importante para o final. Então esse fator multiplicativo aqui, esqueçam o denominador por enquanto. certo? Esse fator multiplicativo aqui está colocando mais importância do A na média final do que no B. Também eu tenho aqui dois efeitos. Ou o objeto pode ter maior massa ou ele pode ter maior calor específico. Então eu faço um equilíbrio dessas quantidades. Multiplicados pela temperatura. E por que, que eu divido pela soma disso mais isso? Porque eu estou simplesmente... Se eu olho cada um desses fatores, né? O que está multiplicando o, o TB? Na verdade, o que está multiplicando o TB é isso. E o que está multiplicando o TA? Uma coisa parecida. Só abrir essa expressão, né? Então, eu estou dizendo, esse fator que aparece aqui é uma fração. Quanto que a massa e o calor específico do B representam do total? Quanto que a massa e o calor específico do A representam do total? Se eu somar esses dois fatores, vai dar um. Então, o que eu estou fazendo, o equilíbrio térmico vai acontecer numa temperatura que é a média ponderada pela massa e pelo calor específico das temperaturas individuais de cada um dos, dos subsistemas que compõem o conjunto, tá? Então nota que com uma suposição relativamente simples e com a definição do calor específico, a gente consegue chegar a uma a uma expressão que nos ensina bastante sobre o equilíbrio térmico, né? Então agora a gente a gente pode já pensando nisso, mesmo sem fazer conta raciocinar sobre várias vários processos físicos, né? Imagina que eu tenho uma banheira, certo, de água, um certo calor específico, né? E eu jogo um quilo, eu tenho uma banheira com 100 litros de água a uma certa temperatura, desculpa, é um, um, e eu jogo um, um quilo de aço, por exemplo, ou de cobre, a 200 graus Celsius, certo? Tem, então aqui a temperatura da água está a 20 graus, qual vai ser a temperatura de equilíbrio? A massa é 100 quilos basicamente, né? mesmo sem fazer as contas, o que, que eu posso esperar? Olha o cobre, além de ter uma massa 100 vezes menor que a da banheira, o calor específico do cobre é quatro vezes, basicamente, quatro ou cinco vezes menor que o da água. Então eu tenho um fator, a importância do cobre, de um quilo de cobre, nesse sistema é mais ou menos 500 vezes menor que a importância da banheira. Então, eu espero que é qual seria a temperatura de equilíbrio? Vai ser muito mais próximo que a temperatura inicial da banheira. 21, 22, 23 graus. Certo? Eu poderia simplesmente fazer a conta, né? mas eu quero chamar a atenção para vocês que mesmo sem fazer a, a, o cálculo específico da temperatura de equilíbrio, eu consigo raciocinar. Né? A massa da água é 100 vezes a massa do cobre do sistema 2 o calor específico da água é mais ou menos cinco ou quatro ou cinco vezes o calor específico do cobre então esse sistema aqui tem uma importância 500 vezes maior que esse no equilíbrio térmico então eu deveria supor que a temperatura vai ficar 500 vezes mais próximo desse do que desse não vai dar nem 21 né tem 180 graus entre um e outro né então, dividido por 500, aproximando né, meio grau. Então, eu diria que a temperatura de equilíbrio aqui ficaria próximo disso. Sem fazer a conta, né? Quer dizer, a gente precisa aprender essas coisas, não para saber fazer um monte de conta, né? Mas a gente olha para essas expressões, essas equações que a gente obtém e aprende o que, que a gente pode raciocinar com elas. Sem precisar fazer as contas explicitamente, né? Porque daí a gente está aprendendo física também, né? E não só a, a fazer conta matemática, né? Matematizar tudo, né? Bom, o que eu estava falando, então, lá do, do equilíbrio térmico e do calor e do trabalho, então a gente pode definir o que a gente chama da primeira lei da termodinâmica, Acho que a gente já tem condições agora de falar sobre isso. Cada sistema termodinâmico tem uma temperatura, uh, tem uma temperatura, uma pressão, um volume, por exemplo, né, que é como eu eu caracterizo esse sistema e ele tem uma energia interna, que é a soma de todas as energias dos constituintes desse sistema, átomos, moléculas, o que a gente estiver considerando. Bom. A primeira lei da termodinâmica é, mais ou menos, uma, uma reexpressão da conservação de energia, colocando o calor junto. Quando ficou claro que o calor era um tipo de energia, a primeira coisa que se pensou foi, bom, então a gente precisa... naquela equação que a gente tinha de... de, de conservação de energia, me, lembra que a gente falava lá na mecânica, né? É, Aqui o U eu estou usando para potencial, tá? como a gente usava na mecânica. Né? E aqui cinética. Né? Só para não confundir o U de potencial com o U de energia interna. Né? Bom, nessa, nessa equação de conservação de energia, a gente precisa incluir o calor agora. Né? Então, o calor é, co é colocado da seguinte forma. Existem duas maneiras de modificar a energia interna de um sistema ou realizando trabalho sobre ele, ou transferindo calor para esse sistema. E essa é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica. Basicamente a conservação de energia, agora incluindo também os efeitos térmicos. Como a gente está sempre trabalhando... É com gases, né? por, por que que a gente trabalha com, com gases, principalmente os gases ideais? Porque é muito, é, é muito fácil, digamos assim, não fácil, mas funciona muito bem estabelecer uma relação entre pressão, volume e temperatura para um gás ideal, certo? Então vamos falar um pouco do que seria o trabalho de um gás ideal. Então, num gás de maneira geral, né? Vamos tentar escrever a equação do trabalho para um fluido. Então, quando a gente tem o gás, como a gente falou lá nos fluidos, né? ele precisa estar tá confinado num, num recipiente para a gente poder transferir força para esse gás, né? Que, na verdade, não faz muito sentido falar em força no gás, a gente precisa falar Impressão, né? Mas então se eu aplico uma força no êmbolo que, que confina nesse gás e esse êmbolo sofre um deslocamento, o trabalho é força deslocamento. Estou colocando aqui vetorial. Né? Bom, se aqui tem uma certa área, eu poderia escrever força dividir por área. Pegar o deslocamento, multiplicar por área. Eu suprimi aqui os vetores, imaginando que a força é perpendicular à área. Né? Aqui, força por área é pressão. dx vezes a é quanto varia o volume. Então, o trabalho é p pdv. O é um incremento no trabalho. Né? É pdv. Então o trabalho em si vai ser a integral disso, mas antes vamos só estabelecer uma convenção. A gente está interessado no sistema e não no que podemos tirar do sistema. Então a gente costuma convencionar assim, se o calor está entrando no sistema, ele é positivo. Se está sendo feito trabalho sobre o sistema, quer dizer, se está entrando energia no sistema na forma de trabalho é positivo, se o calor tá saindo do sistema é negativo, se o trabalho tá saindo do sistema, quer dizer, se o sistema tá transferindo energia na forma de trabalho, é negativo. Agora, vamos pensar, eu tenho aqui um modelo muito simples do êmbolo, do esse que eu falei, né, uma seringa, supõe que ela tá entupida, certo? Quando eu, eu tenho essa situação, situação 1, um, e agora eu comprimo ela, tá? sem deixar com a mesma quantidade de gás aqui dentro nela, né? não tem saída. Em qual das situações tem mais energia? Olha, eu posso argumentar com vocês, que essa situação tem mais energia. Porque imagina, eu posso, eu posso comprimir o gás e agora usar essa compressão para mover o bloco. Não, não funciona muito bem aqui, né mas vocês entendem a ideia. Eu comprimi o gás, agora eu solto, ele move o bloco. Então quando eu vim daqui para cá, o sistema ganhou energia na forma de trabalho. Mas o volume diminuiu. certo então naquela expressão que a gente tinha para o trabalho eu tenho que colocar um menos porque quando o volume diminui o trabalho aumenta o trabalho é positivo e eu tenho uma expressão para o trabalho que é menos p dv ou se a pressão é constante p delta v. então agora eu tenho é, uma distinção entre o que é calor que é trânsito de energia por causa de diferença de temperatura e o que é trabalho que está sempre associado com mudança no volume da, do recipiente se o recipiente não muda de volume não tem trabalho se o sistema está isolado não tem transferência de calor a energia interna só pode depender da transferência de trabalho então isso me dá uma, uma maneira de calcular né, como que é as mudanças de temperatura ou de energia interna do sistema de acordo com as transferências de energia ou através de trabalho ou através de calor certo? Então vamos pensar em alguns processos em que existe variação de energia interna, de calor e de trabalho em alguns sistemas. Tá? O primeiro que é interessante é o que a gente chama de expansão livre. O que é expansão livre? É um gás que se expande num ambiente onde a pressão é zero. No vácuo. Tu abre uma garrafinha com certo gás no espaço desenhar as estrelas certo? Tá no vácuo bom eu, ele vai só expandir ele vai só mudar o volume vai realizar trabalho ele vai perder digamos eu, imagino que ele vai perder energia porque ele está se expandindo mas olha só o trabalho então P delta V como a pressão é zero não interessa o quanto ele vai aumentar de de volume, o trabalho vai ser zero. Quanto que vai mudar a energia dele? Não tem transferência de calor, o trabalho é zero. A energia interna dele não muda. Embora o sistema cresça, ocupa um volume maior, a energia interna dele continua a mesma. Nos gases, a energia depende da temperatura. Por exemplo, um gás monatômico, né? A gente vai falar mais sobre isso. Mas o que é importante é que a energia interna depende da temperatura. Então, isso significa que, embora o sistema cresça, a temperatura dele continua a mesma. Por que isso acontece? Porque, como ele está no vácuo, ele não precisa fazer força, ou trabalho, melhor dizendo, para crescer. Ele simplesmente está se afastando umas partículas das outras. Então, como ele não precisa... Uh, expandir uma atmosfera para crescer, ele também não perde energia. Então, ele continua com a mesma energia, só que as partículas estão mais distantes umas das outras. Né? Então, ele continua com a mesma temperatura. Bom, numa expansão... Expansão a pressão constante... Se a pressão é constante, isso é muito importante porque sempre que a gente faz uma reação, uma reação termodinâmica num recipiente aberto, esse recipiente está sujeito à pressão atmosférica. Então, ela acontece a pressão constante. Então, o trabalho, que é menos P dV, como P é constante, sai da integral e dá simplesmente. Delta v. Então, nesse caso, como a gente falou antes, se ΔV é positivo, quer dizer, se o sistema aumentou, o trabalho é negativo, por causa do menos. Se ΔV é negativo, o trabalho é positivo. A gente costuma desenhar esse tipo de processo num diagrama PV, né? Quer dizer, eu vou desenhando como é a pressão em função do volume. Olha, se a pressão é constante, o sistema saiu do volume 1, foi até o volume 2, sempre a mesma pressão. Como o trabalho é integral de P dV, é simplesmente essa área. Certo? Bom... Existem vários outros processos em que, que a gente pode considerar. Eu acho que primeiro é importante a gente falar dos gases ideais, né? para que a gente possa usar os resultados dos gases ideais. Eu vou só descrever alguns outros processos antes da gente chegar lá. Né? Existe uma classe de processos muito importante que são chamados processos adiabáticos. E o que significa a palavra adiabáticos é um sinônimo de sem transferência de calor. Nesse caso, a diferença de energia interna é simplesmente dada pelo trabalho. Por exemplo, imagina que a minha seringa tem as paredes isoladas, de maneira que ela não perde nem recebe calor, certo? Então, todo o trabalho que eu fizer aqui vai se refletir como um aumento de energia interna. Se eu comprimo o gás, ele aumenta de temperatura. Se eu expando, ele diminui de temperatura. Outro tipo de processo chama processo outra classe de processos, né? Processos isovolumétricos. Isso significa mesmo, né? Então mesmo volume Significa volume constante. Se o volume é constante, essa integral é zero, né? Ou pode pensar assim, né? É zero, não muda o volume, não tem trabalho. Se não tem mudança de volume, não tem trabalho. Justamente a maneira de transferir energia através de trabalho é mudando o volume do sistema. Uma mudança mecânica. Por quê? Porque era força vezes deslocamento, né? Que agora a gente, é, digamos assim, reescreveu em termos das quantidades dos fluidos como PDV, né? Mas a ideia básica do trabalho ainda está lá. Um deslocamento que agora é uma mudança de volume. Se não existe mudança de volume, não tem trabalho. Outros, então, nesse caso, qualquer mudança na energia interna só pode acontecer por transferência de calor. Outros sinônimos de, de isovolumétrico é isocórico. Vocês também podem ver essa palavra. Certo? Bom, então, é, resumindo né, um processo adiabático não tem calor, a diferença de energia interna é dada só pelo trabalho. Um processo isocórico, não tem trabalho, a diferença de energia interna é dada só pelo calor. Um processo isobárico, que é a pressão constante, né? Trabalho é menos P delta v, Certo? E na expansão livre? Trabalho é zero, calor é zero, ΔU é zero. Então isso resume de maneira muito simples, né? É, como que a gente lida com a termodinâmica? Em termos das trocas de energia entre trabalho e calor. Né? O que falta agora é só a gente falar sobre o, os gases ideais. Né? Para que vocês tenham... Um, a ideia dos gases ideais é um complemento, digamos assim, não está diretamente dentro da termodinâmica, mas é um sistema que é muito simples que a gente consegue obter várias relações para os gases ideais. Então ele é muito usado é, como um exemplo, né, como sistema de trabalho na termodinâmica. Falando um pouco dos gases ideais O que a gente chama de gases ideais São quaisquer gases Claro, é um gás é, idealizado Mas quais são quaisquer gases é, O ar, o oxigênio, nitrogênio, hidrogênio, argônio Muitos gases que em certas condições de temperatura e pressão Têm um certo comportamento muito semelhante Por que, que eles têm esse comportamento semelhante? Porque as partículas desses gases Estão simplesmente sujeitas ao movimento é, de colisão entre elas. E elas passam muito tempo viajando entre uma colisão e outra. Né? E quando elas colidem, o tempo de colisão é muito pequeno em comparação com o tempo que elas passaram viajando. Então, essas colisões são praticamente elásticas. Elas conservam energia e momento. E como o tempo de colisão é muito pequeno, não interessa muito as particularidades de cada uma das partículas. Se é qual é a, a constituição, os níveis de energia do átomo e assim por diante. E por isso que vários gases reais se comportam como se fossem gases ideais. O que, que a gente chama por gases ideais? Bom, existiam algumas observações, né? por exemplo, lei de Boyle. Século XVII. Ele notou que a pressão e o volume, ou um, um, o produto, pressão, volume para os gases, a uma temperatura fixa, era constante. O que significa isso? Significa que se eu mantenho a temperatura, eu posso escrever assim, né? Se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Olha, se eu aumento a pressão no gás, digamos que eu mantenho ele, eu, eu conecto a seringa a um grande reservatório de água, temperatura constante. Então, a seringa vai estar sempre a mesma temperatura. Bom, se eu aumento a pressão, eu diminuo o volume. Certo? Se por outro lado eu aumento o volume, eu diminui a pressão lá dentro. Certo? Né? Bom, existiam outros resultados, né, depois no século XIX, a lei de Gay-Lussac e outros também, né, esses foram só os principais, que diziam o seguinte, olha, o volume é proporcional à temperatura para a pressão fixa. Significa que se eu mantenho, claro, aqui a seringa tem muito atrito, né, entre o êmbolo e o recipiente, né? Mas se fosse um, um sistema com menos atrito Se eu começo a, esquecer, a aquecer o gás aqui dentro Ela vai começar a se expandir Então se eu aumento a temperatura Eu aumento o volume É o que está escrito aqui Certo? É relativamente fácil de, de demonstrar isso, né? Então essas duas coisas Juntando a, as duas ideias Se chegou a seguinte ideia Olha a pressão vezes o volume, né, é proporcional a uma constante vezes a temperatura, ou que PV sobre T é uma constante. E fazia parecia razoável, olha, se eu aumento, se eu aumento o tamanho do recipiente Aumento no seguinte sentido, eu construo um recipiente agora que é formado por quatro idênticos a esse. Aqui tinha P, V, T. Agora eu construo um, reci um recipiente que é quatro desses unidos e removo as paredes internas. A pressão continua a mesma. A temperatura continua a mesma, mas o volume quadruplica. Lembra que a gente falou no vídeo passado que essas são variáveis intensivas, essas são variáveis extensivas. Então, aqui, como está escrito, uma variável intensiva não depende do tamanho do volume do recipiente, né? Se eu duplico o recipiente, o sistema, melhor dizendo, se eu duplico o meu sistema, P continua o mesmo, se eu duplico o meu sistema, T continua o mesmo, mas o volume é proporcional às quantas vezes eu dupliquei meu sistema. Então, é razoável que essa constante aqui fosse proporcional ao número de moléculas que tem lá dentro, que eu vou chamar de, de N grande. Número de átomos ou, ou moléculas, né? Vezes, então, uma constante. Certo? E essa constante K, então, é a constante de Boltzmann depois então se mediu né então se se prosseguiu tentar construir um sistema em que fosse possível medir p v t e n e daí se chegou à constante de Boltzmann na verdade inicialmente se fez assim né se escreveu como número de moles e daí uma outra constante é r que por causa disso se chamou a constante dos gases, que é 8,31 Joule por mol por Kelvin, enquanto que a constante de Boltzmann é 1,38 1023 de Joule por Kelvin. As duas coisas são equivalentes, né? Porque o, o número de moles é simplesmente o número de partículas dividido pelo número de Avogadro. Lembram disso? Em que? 6,02, 10 na 23 Então, n vezes r, n vezes r, é n sobre na, vezes r, então que tem que ser igual a n sobre kb, né? Porque as duas equações são equivalentes, né? Só estão escritas em termos de quantidades diferentes. Então, se eu corto aqui nessas duas, né? O R é a constante de Boltzmann em 1 um mol. Certo? Então, as duas formulações são equivalentes. Então, a gente acaba escrevendo assim. Olha, P, a gente costuma escrever dessa forma, né? Ou... São idênticas. Se eu meço a pressão em Pascal, o volume metro cúbico, temperatura... Em Kelvin, né? eu, vou ter sempre, eu vou sempre obedecer essa relação. O que está me dizendo aqui, vamos voltar a isso. Tá? O que importa é que desse lado aqui agora tem uma constante, eu não estou mudando o número de partículas. Né? Se eu mantenho a temperatura constante, eu aumento a pressão, tenho que diminuir o volume para manter constante. Eu aumento o volume, tenho que diminuir a pressão. Certo? Mantenho a pressão constante. Se eu aumento a temperatura, aumento o volume. Tenho que aumentar o volume para que continue sendo constante. Diminui a temperatura, diminui o volume. Volume constante. Aumento a temperatura, aumento a pressão. Então, todo o comportamento do gás está... Uh contemplado por essa relação entre as grandezas termodinâmicas né isso é chamado uma equação de estado se eu meço qualquer das grandezas com exceção de uma eu posso calcular essa última através da equação de estado se eu se eu meço p p e v eu consigo calcular n. Se eu meço P VN, consigo calcular T e assim por diante. Certo? Então, é... então a gente costuma usar essa equação muito largamente na termodinâmica, porque ela oferece uma relação muito simples, né? em, certos, em certo sentido, entre as relações, entre as variáveis termodinâmicas. Né? A gente, olha, então. Vamos pensar em, em alguns processos pelos quais o gás passa. Então, processos termodinâmicos. Digamos que um gás estava a pressão 1, volume 1, temperatura 1. Certo? E depois aconteceu um monte de transformações e ele foi para outra pressão, outro volume, outra temperatura. Certo? Como eu posso escrever para cá, P1, V1, T1 igual a NK. Aqui também P2, V2, T2, NK. Vou ter invertido, mas não faz mal. Se não mudou NK, se não mudou o número de moléculas, eu sempre posso escrever P1, V1, T1 igual P2, V2, T2. Quaisquer que sejam as mudanças que aconteçam no gás, desde que N seja fixo, ele tem que obedecer essa relação, que é justamente de onde saiu a lei do gás ideal. Agora, se o processo é isobárico, quer dizer, pressão constante, então, P1 é igual a P2, então eu vou ter V1 sobre T1, V2 sobre T2, se o processo é isocórico, volume constante, então V1 é igual a V2, P1 T1 é igual a P2 T2. Também posso escrever V1 sobre T, ou V sobre T constante. Aqui P sobre T constante, se o processo é isotérmico, então T constante. Ou P vezes V constante e finalmente. Se o processo é adiabático, a gente não pode mostrar isso aqui ainda, né? não tem é, todas as ferramentas para desenvolver o raciocínio, mas vocês vão ter que trabalhar sem entender por enquanto. Né? A relação entre pressão e volume não é mais linear como nesse caso, mas tem uma potência no volume. Que é chamado coeficiente adiabático, né? que é, por exemplo, para o ar 1,4. Tá? Isso é a relação, vou antecipar para vocês, entre o calor específico à pressão constante e o calor específico a volume constante. Porque essas quantidades mudam no caso de um gás. Não, tu tem que saber se tu está medindo o calor específico mantendo a pressão constante ou mantendo o volume constante. Certo? Então, da mesma forma, num um processo adiabático ou são todas expressões equivalentes. Tá? E assim a gente pode fazer muitas coisas com o gás ideal, né? porque agora a gente tem todas as relações para quase todos os processos pelos quais o gás ideal pode passar. Né? Então, isso nos... nos é, Dá, nos dá um ferramental muito importante Para tentar modelar vários processos termodinâmicos certo? Isso que eu estou falando, que eu falei aqui É só o início, digamos assim Uma breve, brevíssima introdução da termodinâmica né? A gente teria que falar de coisas muito mais é, sutis agora né? E, e tem muitas coisas a seguir Mas que, que se encaixam melhor numa disciplina de termodinâmica Aqui é só para dar uma ideia para vocês Do do que está envolvido na termodinâmica.